O glúteo esquerdo é um pouquinho mais baixo. Faça agora, sem alongar. Tá. Quase encosta, chega a encostar. Sem alongar não. Se alonga alongar. sim. Tá. Vamos trocar de perna devagarzinho. Essa que abre muito menos. Agora o frontal. A tristeza da vida. Uhum. É muito triste, cara. <risos> é o seu Minha sonho vida. é conseguir é. abrir isso aí. Tá, vamos ver se a gente consegue ter uma melhora e já dá pra ter uma noção de distância. Bom. A Mi tem uma perna bem diferente do que a outra. <risos> Será que é por isso que eu abro os pacates diferente? é gente um pouquinho Segunda posição zerada, você flexionou a perna. Você um pouquinho mais de dificuldade, mas pouca coisa. Licença aqui, tá Mi? A gente uhum. vai começar aqui de baixo pra cima. Consegue ver aí, esse meu dedo aqui mais alto, ele tá mais proeminente, né? Baixa de amplitude. você vai estender essa perna sem dobrar o joelho, estica lá em cima o máximo. Assim? assim você consegue. Ótimo. Pode abaixar, alta, por favor. Ótimo, tá. E de quadril, também. Então eu vou subir aqui pra gente já ir testando. Essa pressão chega a incomodar o alombar. Um pouco, pega no, tipo no nervo, no bumbum, assim. No bumbum você sente, uhum. ou esquerdo, ou só quando a piscina no meio. momento, esquerdo você uhum. sente pegar lá. Uhum. Eu vou só te rodar, se você sentir que vai cair, fica tranquilo que eu tô te segurando, tá uhum. bom? Solta, pode soltar bem aqui, mamãe, Uh, <risos> ótimo. Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Legal. Nossa, dá um alívio, Deus. Dá um alívio na hora, na barriga <risos> pra baixo de novo pra ir. Oh. Eu vou pedir para gente fazer aquela amplitude de novo Vamos lá, essa aqui Levanta para mim a perna Ah, daquele jeito resistido, né? Isso, ótimo, ótimo A outra Legal Vamos ajustar esse quadril Agora é o outro lado Eu vou pedir para você até pôr o gravador para o outro lado aqui para mim Ótimo vai o microfone Aqui de novo Uh, tudo bem aí? <risos> tudo bem Chegou? Barriga pra baixo de novo vem, Por favor Vou fazer a medição Antes e depois aí, editor Olha a diferença que doideira a é isso ó. Zerado por lá.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 Pode ser que esse não sinta estalo, tá? Mas pode acontecer. Então não fica muito ligado ao estalo. Tá Tudo bom. bem? Tudo bem essa pressão aqui, meu? Uhum. Pode soltar, não Segurando. <risos> tá. vai cair não. Parece que vai cair né? Solta um pouquinho mais aqui não. Solta mais aqui embaixo. Isso, garoto! Flexiona nessa perna, por favor. Pode relaxar bem em cima da minha mão, tudo bem? Uhum. Isso. Vai respirar bem fundo e soltar bem o ar. Solta o corpo, solta o corpo. Isso. Ótimo. Vou pegar um pouquinho mais pra cima. Isso. Bem é, parecido. Dolorido um, um pouquinho, uhum. né? Mas é pra segurar? O que eu faço de outro jeito? Não, não, tá. Não? Bem. É meio muscular. Se acho. tiver desconfortável, você me fala. Respira uhum. de novo. Solta o corpo na minha mão. Solta. Ótimo. Bem aqui, né? Mas pouco. É, aqui tem um boquinhozinho também. Vai ajustar aqui. Tá. Me vira o rosto pra esse lado aqui, por favor. Esse lado aqui é o é lado. Ah. Solta um pouquinho mais pra mim aqui. Pode soltar bem o pescoço aqui, Isso. Relaxa mais um pouquinho aqui. Nossa. E... Pode soltar bem o corpo. Meu Deus. Aqui, deixa eu incomodar. Dói. Dói. Uhum. E o okay. quê? Menos, menos? Menos. Mas né? também dói. Mas, assim, <risos> vamos cuidar disso aí, A vida do dançarino não é fácil. Dançarino. Dá pra reparar que a região cervical da minha é bem tensa. Deixa eu ver se bem. Seu eu Eu morri. Maravilhoso. Uhul. Esse aí também tava. Nossa, vai, vem, dá uma sensação assim de. Fluidez, né? De paz. Tá de paz, é? Paz também, né? Só confirmar se esse realmente é o lado mais baixo. E realmente esse é. Vê se, vê se você consegue pegar aqui, é bonitão. Olha onde está o meu dedo desse lado e olha onde está o meu desse. Dá para ver qual é mais baixo e qual é mais alto. Esse é mais baixo e esse é mais alto, né? A de altura. A base do crânio do lado esquerdo dela está mais, mais baixa, né? Eu vou trazer ele um pouquinho mais para cima. Ó. Tudo bem esse movimento aqui, Mi? Uhum. Pedir pedi para você deixar cair bem o cabelo. Isso. Uhum. Mais a pressão que você sente, né? Uhum, mas não chegou a doer nem nada, né? que eu quero. Eu vou dar mais um estímulo, só que agora deitar. Tá. Vou pedir pra você deitar de barriga pra cima, por favor. Eu gosto de abrir bem a articulação nesse movimento. Mas eu sinto que ainda falta um vetorzinho aqui pra gente conseguir. pegar bem a base. Uh, ótimo. Era o que sou, era o que falta, era. era o que faltava, né? Sim. Vou fazer um pouquinho mais de amplitude aqui para para mim, para a gente começar a trabalhar a verdade. Vou pedir para você relaxar bem. E gostoso. <risos> Soltando e trazendo um uhum. pouco mais. tem uma abertura bem boa. Daqui a pouco você está aqui. É. Uma abertura muito boa. <risos> Pode deixar bem relaxado Não me ajuda. Tá.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 Tudo bem aí? Uhum. Tranquilo? Sim. Vou fazer uma amplitude aqui também. Eu vou pedir para você não me ajudar, é só para relaxar. Ah, tá. Pra gente fazer essa soltura da musculatura. Esse lado aqui é um pouquinho mais travadinho. Uhum. Tem ficar na direita. me ajudar, só ah, é você relaxa. É difícil relaxar, saber né? que eu tô relaxando. Eu Isso. Ótimo. ótimo. Ótimo, ótimo. Força para dentro agora. Força. Força, força, força, força. força. <risos> ótimo. Força para fora de novo. Força. Força, força, força, força, força, força, Tenta não tirar os pés e desgrudar os pés, tá. tá bom? Agora força pra abrir. Pra fechar. Pra fechar, Fecha, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. Ótimo. Uh -huh. É, pega um pouquinho, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou flexionar o seu, seu joelho. Uh -huh. Isso. É, a gente vai pegar um pouquinho. Suportável? Tá uh -huh. pra É, Super, super suportável, só eu nunca senti isso antes. <risos> Isso é uma liberação com hum. movimento. E a gente vai trabalhando essa fibra aqui. Ó. Parece a de fisioterapia. É? Uhum. Quando você fazia pegar um pouco aqui? Uhum. Não, um aí eu bastante. nunca fiz. É a aqui primeira não. vez na vida. Mas é a mesma dor quando faz fisioterapia. Parece que tem um nódulo. Tem. Tem um ponto gatilho aqui. Caraca. Essa fibra que segura aqui a amplitude. Então eu vou tentando quebrar ela. Eu vou pressionando. Uhum. E vou jogando a Quebra parra. tudo, gente. Quebra tudo Quebra tudo Quebra. <risos> Solta bem um pouquinho mais em cima aqui Que bom, ajuda Só mais um pouquinho Não sei se dói mais que feito da mãe A gente vai três vezes, tá? Dois Eu tô tentando controlar minhas caras feias, mas tá é difícil Só mais uma graça. A última foi menos pior E esse último pontinho aqui? É, esse aqui uhum. Mas agora já, já soltou bem mais Pra voltar é pior do que pra ir, pra vir. Oi? É, aqui que quebra, né? Uhum. Áltimo. Uhum. Isso. <risos> Ó, soltamos dois lados. Ela cresceu uns 3 centímetros, fácil. Fazer aquele de deitar, ah, de, tá. de descer. Vai pra descer de frente, assim. Tá. Ótimo, ótimo. Tem uma sensação diferente para descer? Não. Não, tranquilo? Não, ela é, é dor é mais do a posterior. Né? Mas eu acho que tá indo mais. Ótimo. Eu tô Devagar... quase encostando o peito no joelho. Ó, lá. Devagarzinho, eleva.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 Vai ficar a primeira perna sim, quase sim. encostou aquela vez, né? sim. cara é, abriu. É abriu, né? <risos> tipo não tá ainda dói, mas deu uma abertura. mas assim. deu uma abertura maior. sim. posso Boa. voltar? pode. vamos ver a outra. tá. mas deu uma melhorada. deu uma melhorada. Deve sinto mais solto. mais solto pra ir, tipo, né? acho que se alongar vai mais. É, tem é. um fator e tem ligamento, mas você vê que só com os ajustes e com a regulação a gente teve alguma alteração Sim, aí tá já de bem. pelo menos de percepção de amplitude. Sim. E a frontal que é mais difícil? Vai. É. Então, vamos ver. Eu acho que deu uma é. deu um decididinho. Uma decisão de, de leve. leve, de leve. Bom, mas às vezes. Mas não tá indo tanto mais. Tava sensível. If you made it to the end of the video, guys and girls.